Olá, eu sou Cláudia Leão e coordeno junto com a Mônica o projeto Ciranda Brasileira nas Turmas de Crianças. Esse projeto nasceu em 2002 aqui no TEAR. Nós atuamos com crianças de 5 a 14 anos das escolas públicas aqui da região da Grande Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse ano, nós iniciamos presencialmente em março, mas, por conta do que nós estamos vivendo, Fomos fazer um trabalho de artes integradas online. Nossos encontros são assim. De 15 em 15 dias, nós nos encontramos online com as crianças. Fazemos as atividades junto com eles. Mas, durante a semana, postamos atividades para eles fazerem e eles retornam para a gente por meio de grupos que fizemos com as famílias. Tá? É, mas para esse trabalho, nós temos três educadores que fazem essa frente com essas crianças, que nós vamos apresentá-los agora. Essa é a Bela, educadora da turma do Aí da manhã, que atende crianças de 5 a 9 anos. Essa é a Lê, educadora do Aí da tarde, que também atende crianças de 5 a 9 anos. Esse é o Dudu, educador da turma do AIzão que ficou sendo chamada assim porque é composta pelos alunos mais velhos do Projeto Ciranda Brasileira, com exceção, claro, da tribo Arte. artes. integradas online. Partes integradas online. Partes integradas online. Quintal do pé. Um quintal cheio de tempo. Esperando.